Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, um forte abraço Eu hoje tirei um pouquinho de férias do canal José Maria Lima Fui convidado aqui pelo inscrito aí do meu canal então fazendo aqui um vídeo aqui para o canal Rodo do Zé E aqui eu quero mostrar para vocês uma cidade bacata aqui do interior de São Paulo, né? É, em Marília, né? Marília e estamos aqui numa cidade local Município de Marília, de Quitana e aqui é a propriedade aqui do nosso amigo aqui, Manuel. Está um pouco castigada pela seca, mas graças a Deus esses dias choveu, então as plantas estão bem melhor. Vamos começar aqui por esse pé de mexerica. E eles, ele vai passar algumas experiências para vocês, como cuidar para fugir da seca. e Porque aqui em São Paulo, às vezes, passa um tempo também sem chover. E para quando vem a chuva, a, a água permanecer por mais tempo no, nessa mexerica, que aqui é um pé de mexerica e também temos ali um pé de mamão, um pé de jabuticaba nós vamos dar uma passadinha por lá depois e agora vamos ficar aí com o nosso amigo Manuel, trouxe ali uma brusa aí do canal José Maria Lima para ele, ele ficou bonitão com essa brusa hein? então gente o Manuel vai explicar para vocês porque que ele deixa esse essas folhagens aqui ó, no tronco das, das mexericas e vamos passar algum detalhe aí para vocês que quer plantar um pé de mexerica, alguma coisa assim tem aí uma ideia bacana com você, Manuel. Bom dia a todos que acompanham o canal do nosso amigo. Eu quero explicar para vocês algo importante. Por que, que essas galhas aqui elas estão caídas? Elas estão um pouco derrubadas. Quando esta ave ela está assim, ela está dizendo para nós que vai vir mais chuva. Vai vir mais chuva nesses dias. Quando não tem chuva para cair, ela fica tudo em pé assim, isso é um detalhe que a gente aprendeu no decorrer desses 30 anos. Outra coisa que eu queria falar rapidinho é sobre dar se o nome de Muturo, né? isso aqui é o que faz a terra permanecer com mais tempo no pé da fruta, é, a terra molhada. Se você tira tudo isso aqui, vai ficar assim, ó, desse jeito, o sol quando vem vai direto na, na terra e seca com mais rapidez. Então isso aqui é uma tática que nós temos para manter o pé da aves mais úmido por mais tempo. E eu quero também falar. E aqui, olha, olha só, ele vai falar do detalhe aqui desses, desse mamão aqui, ó. Por quê? Porque eu fiquei curioso, porque tem mamoe, tem mamão aqui, ó, que eles brota, que eles eles floresce, né? E eles nasce aqui de de dois e até de três ali em cima, ó, três mamãozinhos. E ele vai explicar para vocês o que é que acontece quando isso ocorre. Então vamos lá. Eu quero explicar algo para vocês que talvez vocês não conheçam. Aqui nessa região, tudo que você planta dá demais. Desde que não falte chuva. Esse pé de mamão, ele geralmente ele sempre dá três, quatro flores. E só gera geralmente um mamão grande e outro menor. Só que esse aqui com o tempo ele cai e fica só esse. Porque esse daqui, ele expulsa a seiva desse grande, então quando esse daqui cai, esse daqui cresce, fica com mais vitamina. Outra coisa que eu queria explicar para vocês, em relação, por que esse pé de mamão, ele é mais forte, mais lindo, de que outros plantados na terra normal, por exemplo aqui, que não tem nada, porque aqui tem uma vitamina, que só aqui tem, por causa desse pé de, de ave que foi cortado, então o pé, a semente nasceu aqui, e olha a grossura desse pé de mamão ele não começou já a produzir mamão daqui para cima com 50 centímetros por causa da falta de água aí quando Deus a primeira chuva já começou já a produzir e agora deu mais duas chuvas daqui para frente não vai perder mais nenhuma, nenhuma nenhuma flor de três fica duas cai uma fica uma e é assim que continua a produção de mamão por um bom tempo. Isso, isso quer dizer, Manuel, que esse, esse tronco de árvore já velho, né, seco, que foi cortado, né, ele traz aí um, uma certa vitamina, adubo, para esse pé de mamão? Exatamente, porque todas, todas as folhas que caíram do pé de planta, sempre fica no pé dela. Hum. Então aqui tem uma vitamina que nos outros lugares que está sem, sem, essa, sem essa folha, não tem essa, essa, essa proteína que tem aqui. Por isso que o pé de mamão, ele sai, como dá seu nome, de viçoso. Hum. Então ele tem uma vitamina apropriada para que o mamão tenha uma boa produção. Muito legal essa É que nem eu falei, gente. Isso aqui, a pessoa planta um pé de mamão, dois, três, quatro, 20, 50. Durante o, o tempo, 30 anos, a pessoa vai pegando aí como se fosse uma faculdade, uma faculdade. na prática, né? Na prática. Ela não tem o estudo, não, não, não tem o diploma, mas tem a experiência. Porque você plantou várias vezes, então você já sabe o que é que acontece, né? Vamos para outro pé de mamão. E eu quero explicar algo importante que talvez você não conheça. Vamos lá. Vamos aqui, acompanhando aqui o Manuel. Vamos lá, gente. Eu estou aqui com muito cuidado porque tem uns pés de milho, né? Vamos. Aqui, ele vai andar aqui para o pé de mamão, aqui, ó. Olha só, deixa eu dar uma viradinha aqui, Manuel. Para não pegar a residência ali. Que tem um vizinho aqui. Então eu tenho, eu tenho que pegar aqui. Isso, focalizamos aqui. Pode começar, Manuel. Muito bem. Eu quero explicar desse pé de mamão. Esse pé de mamão que ele nasceu aqui e foi cultivado aqui no lugar que ele nasceu. Ele começou a produzir mamão com 85 centímetros. E daqui para cima ele foi produzindo esse pé de mamão aqui, ele produziu mais de 200 mamão. Só esse aqui. Cada um desse aqui foi um mamão que produziu. Esse aqui não perdeu nenhum... Nenhuma flor. Quer dizer que cada um gumuzinho desse foi uma mão Cada não, folha, né? Cada uma folha é uma mão, tá vendo? Rapaz Você pode ver que até hoje Ele já está mais ou menos com 4 metros de altura E ele ainda continua produzindo E não pede não, não nem sequer uma fruta foi. É, dá, dá para ver mesmo, meu Que em cada folha tem uma mãozinha Mamão tá bem, tá bem já antigo, né? É antigo. Mas em cada folha tem um pé de mamão esse, esse pé de mamão aqui Ele tem, já está produzindo Há mais de dois anos Hum, legal, beleza. Beleza. Manuel e, e sim, pode falar, pode falar. Então veja bem, se, se for um, um pé de mamão que ele nasce no, no terreno seu, não tire do lugar, cultive e deixe ele sempre com oxigênio, que ele gosta de oxigênio. Ele aqui, olha, tem um oxigênio é, geralmente ele tá livre para ele produzir, e receber tudo aquele nutriente que ele precisa. Manuel, isso que você falou aí é muito importante, não tirar o o pé de mamão do lugar. Não. Lá em casa já aconteceu de nascer um, um pé de mamão no local, eu, eu remover, tirar para outro lugar, plantar e ele não desenvolve. Porque, ah, então é por isso, eu não sabia disso. Ó. É porque é o seguinte, quando ele nasce em um determinado lugar, a, a, a raiz dele não tem nenhum, não é afetado por nada você deixar nele no lugar. E quando você tira ele, ele vai ter que começar do zero de novo, se adaptar com o, a, o, o, o local de onde você tirou. Aí se torna um mais difícil. É como se você desse um corte no dedo. Hum. Você ter, se você quiser fazer uma cirurgia com o tempo é que você vai cicatizar. Hum. Do mesmo jeito é o pé, de, é o pé de fruta. Olha só que legal, gente. A experiência aí ao longo do tempo. E ali, e ali Manuel, aquelas. jabuticabeiras ali, ó. É uma é um pouco grande, né? E lá em cima tem uns pés de maracujá. Olha Manoel, essas maracujá lá em cima são redondas. Então, eu, eu quero falar, eu quero falar desse, desse maracujá aqui. Esse, esse maracujá aqui é um maracujá diferenciado. Esse maracujá é um, um maracujá que se dá o nome tradicional ah. Esse maracujá aí, ele é próprio para fazer suco Mas nessa região as pessoas não gostam de plantar Porque ele dá pequeno e redondo Ah, sei Pequeno e redondo Aí é pouco vendável, né? Porque você, é, é pequenino, né? Porque as pessoas, as pessoas gostam de ver o produto grande Mas na realidade você paga o peso E tem pouca polpa esse daí, ele é pequeno e é cheio de popa. Uhum, beleza. Então, e aqui, o, gente. E o sabor é diferente. Isso aqui, mano, é que esses galhos aqui ele já veio lá do vizinho, é, né? Já veio da vizinha, né? Olha, ele tem ali, <risos> ó, o pé, um, um, o cá pé cá ali, vem. ó, do, do, do vizinho aqui, ó. Então, ele passou por cima do jabuticaba e veio aqui, ó. Manoel, e essa jabuticaba aí, ó? Olha, olha só, gente. Quantas jabuticaba que tem aqui, ó. Maravilha aí, ó. Então. Essa, essa, essa, vamos falar sobre essa jabuticaba sim Essa aqui, vou tirar deixa uma. deixa eu focalizar aí que tá no meio do, do, dos ramos deixa eu ir para cá devagarinho olha só gente vou focalizar aqui o chão aqui como não tem muito consumo porque é um sítio que tem pouca pessoa pouca gente ele vem aqui só de mês mês né Manoel? não de mês em mês Aí eu chego passar até três meses sem É, né é. olha só olha só gente aqui, eu vou focalizar aqui os galhos elas são grandes só que essas aqui elas não são tão tão saborosa Igual umas pequenininhas que tem lá no outro, no outro, pé. No outro pé, né? Tem um pé, um pé que é só men men menorzinha. Por que, que isso ocorre? Essa, essa jabuticaba, na realidade, ela não tem consumo de no mercado, né? Essa jabuticaba não tem no mercado. Por quê? Porque ela é uma jabuticaba azeda. Ela tem um azedumezinho, essa jabuticaba. Mas é grande, né? Ela é grande. tá vendo? Ela é super grande aí. Uhum. Ela carrega muito. Ela carrega muito. Mas... Ninguém gosta de chupar jabuticaba dessa qualidade aqui. Tem algum nome científico, alguma coisa dela assim, né? Ela tem, ela, tem, ela dá-se o um nome de jabuticaba gigante. Gigante, né? né? Gigante, né? Uhum. E porque a jabuticaba ela tem, vários, tem vários jabuticaba e vários nomes diferentes. Uhum. Então, essa jabuticaba aqui, olha quanta jabuticaba perdida no chão. É muita mesmo, né? Se você, nos outros vídeos anterior, você vai lá, não tem jabuticaba no chão perdida. É, né? Tá olha certo. Aí é, tem muita. E aqui, Manuel, pelo jeito que eu tô vendo, já está finalizando a carga, né? Já está terminando. E, ó, e... Alguns galhos tem é. sempre. Olha, e aqui, ó, mostra mais. Chamar... Olha, gente, quantas jabuticaba tem aqui, ó. A, a claridade tá um pouco difícil. Eu vou focalizar aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Olha, olha, olha só. Maravilha. E a vantagem da jabuticaba é que elas são limpinhas, né? Você colhe ali. É Se não ir no chão, você pode consumir, né, Manuel? aqui nem aqui, pode, ó. Pode. Aqui temos aqui o galho, aqui então eu posso eu vir aqui pegar uma aqui ó tá limpinho aqui né então, limpinha ó então eu posso consumir né maravilha né ela só, ela só fica um pouquinho mais doce quando ela já tá do, do final pra cair hum. aí ela aí aparece um docezinho mas se ela tiver meia verdolenga ela amarga na boca hum beleza vamos, tá bom vamos falar de, de algo importante aqui vamos lá vamos falar aqui sobre esse pé de manga aqui o Manuel vai falar sobre ele vamos lá Manuel, pode ir mais uma vez vamos continuar o vídeo falando de algo muito especial é sobre o pé de manga esse pé de manga aqui é um pé de manga Palmer ele foi enxetado e aqui ele vai produzir o ano que vem já está produzindo o que acontece? essa manga aqui ela chega a pesar de 800 gramas a 900 gramas cada unidade hoje no mercado está custando entre 10 e 12 reais o quilo. Então se você vai comprar uma manga desse pé aqui da 800, 900 gramas, você vai pagar mais de 10 reais numa manga. Então veja bem, são uma manga que ela tem uma qualidade muito especial tamanho família. Você compra 5 mangas, dá para a família inteira e ainda sobra. É um pé de manga muito lindo e produz com rapidez por causa que é enxetado. Sim. Vamos para outra informação. E outra vez, Manuel aqui continua aqui os resíduos aqui de, de palha, né, de capim, né, tudo no tronco dela, né? É aquilo que eu falei. Dessa forma aqui, a umidade permanece por mais tempo. Se hum. não tiver, até o próprio vento vai secar a terra. E, e aí o pé de manga começa a sentir falta de água, de proteína na raiz. Isso. Agora nós vamos para onde, Manuel Nesse momento agora nós vamos falar de ucaqui. Uma planta tão linda quando ela está com fruto e verde. E na época que ela cai todas as folhas, você dá a impressão que o pé morreu. Mas ele está vivo. Hum, então vamos lá. Então. Eu quero falar de algo importante sobre o caqui. Há três meses atrás, quando eu cheguei aqui, você olhava para esse pé de caqui e dava a impressão que ele estava seco. Ele fica sem nenhuma folha, sem nenhuma informação como que estivesse vivo. E agora, depois de três meses que eu cheguei aqui, ele criou folhas, novos galhos novo e a produção está aí. Muito pequeno, por causa de falta de água, que foi uma seca de quase 90 dias. Então eu senti muito, mas mesmo assim ele produziu bastante. Muito mesmo, né? Muito. Mas eu ainda vou ter a oportunidade de gravar um vídeo desse pédico aqui, quando ele não está sem folha, dando a impressão que ele morreu. Porque aí você vai ver o antes e o depois Você olha assim e pensa que ele não tem mais vida Mas ele está vivo no Tandibai Esperando o momento certo de sair Os galhos novos, folha nova E flores lindas uhum. Pois então, Manuel, ficamos por aqui Se despede do pessoal Lembrando que o Manuel é o proprietário desse sítio E ele me convidou aqui isso aqui é uma amizade que a gente adquiriu no canal José Maria Lima, né? Exatamente. Eu nunca tinha visto ele, ele me ligou. No começo nós ficamos até meio um com o outro, né? Exatamente. Ele, ele, eu ligava pra, ele me ligava para mim vir para cá e eu ligava para ele ir lá para casa. E os dois ficavam com medo, quem sabe, ninguém conhecia, né? Mas é uma ótima pessoa. Então dá um tchau para o pessoal aí e vamos que vamos. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar junto com o nosso amigo José Maria. E que vocês possam a cada dia estar é, fazendo com esse, esse canal crescer a cada dia. E que vocês possam ver as maravilhas que Deus tem dado a oportunidade para nós. Um grande abraço e vamos continuar o trabalho. Pois é, gente. Um tchau, tchau. E eu vou passar aqui, ó nós estamos aqui na cidade de Quitana, né? Olha só, gente. Para lá, gente. É, olha, os, olha como é que tá lindo aqui. Vai chover a tarde, né? E tudo, tudo que vocês alcançam para lá, gente. Eu vou puxar até um zoom aqui. É que o sol está um pouco quente, mas eu vou puxar um zoom vocês vão ver que é, é, uma, fa, é uma fazenda mesmo, Das casas para lá é só fazenda de que mesmo, Manoel? É fazenda de gado, de amendoim e milho. É fazenda de gado, amendoim e milho. Gente, é o meu sonho morar dentro do mato assim, com a casinha lá distante. Mas na minha vida, o sonho maior que prevalece não é o meu, é o de Deus, né? Então um forte abraço, tchau, tchau. Aliás, na minha não, nas nossas vidas tem que ser o plano de Deus em primeiro lugar. Tchau, abraço.